Hoje, o FSG Comunica apresenta dicas de alimentação saudável e atividade física durante o inverno. A gente tem uma ideia de praticar exercício físico uh, que vai entre de setembro até março, abril, até que não ocorram os primeiros frios. né? É uma ideia equivocada, né? uma vez que a gente pode praticar atividade física no inverno, até deveria praticar, uh, uma vez que a gente fica mais tempo ocioso. né? Uh, hoje também a gente tem o desenvolvimento de várias Tecnologias, né? por exemplo, tecnologia do vestuário, que nos propicia correr no frio, caminhar no frio, na chuva, para auxiliar o condicionamento físico. Né? Agora, no um período para quem sente um pouquinho mais de frio, pode iniciar um trabalho de musculação, onde a gente trabalha mais a parte neuromuscular. Uh, também podemos, na academia, fazer um trabalho cardiovascular, né? Um trabalho aeróbico nas esteiras e nas bicicletas e no elíptico. E também, por que não, na rua, né? A gente pode caminhar nos em parques e corrida também. Eu acho que é uma boa pedida de exercício físico para se iniciar no inverno. Vamos conversar com a nutricionista Maria Luiza Gregoleto. Professora, explica pra gente por que as pessoas mudam os hábitos alimentares agora, durante o inverno. O que acontece... É que agora, nessa época, com as temperaturas mais baixas, a tendência é buscar alimentos com maior teor energético. E, em contrapartida, também é frequente que as pessoas reduzam o seu consumo de frutas e vegetais. E como manter a alimentação saudável durante esse período? O ideal é que as pessoas mantenham uma alimentação adequada e equilibrada durante o ano todo. Em primeiro lugar, é o consumo de água nos intervalos das refeições. Lembrar que nem sempre os chás substituem a água, porque muitas vezes eles são diuréticos. Em segundo lugar, em relação às bebidas quentes, pode-se substituir o achocolatado, que é rico em açúcar, pelo cacau. Né? E também substituir o leite integral por leite com menor proporção de gordura. E vale lembrar que agora é a época de frutas ricas em vitamina C, como a bergamota e a laranja, que elas auxiliam também no sistema imunológico. Fique ligado no FSG Comunica, sempre com dicas e informações importantes.